Felinhos! review, lançamento Honda Africa Twin, agora com motor mais forte, opção de DCT no câmbio e muito mais. Se você gosta, acompanha até o final, se inscreve no canal, lógico, viu o like zola, sinaleira, beleza? Aqui embaixo também eu vou deixar o meu vídeo antigo, onde eu andei com o modelo anterior na Chapada dos Guimarães e foi uma experiência maravilhosa, eu não sei até se essa experiência com a moto foi uma coisa que me fez ter um um olhar especial para ela aqui, e essa que tem agora melhorias chama atenção, entendeu? para nós que gosta de speed, é tipo a cbr 1000 -R, -R, -R, -R, r pode ser o um modelo que vai vir com 5Rs na, na novidade da Honda aí, mas vamos lá, assim como antes tinha a, a Africa Twin e a AS, aqui continua acontecendo, só que a AS agora ela tem o ES que é Electronic Suspension, perfeito? Então S para você se lembrar, é o modelo branco lá, de colorização branca, tá. Muito bem, olhando aqui, vou comparar as duas também, olhando aqui, o que, que você pode notar? Que teve reestilização no design da moto, parte de farol, você pega a rabeta aqui mais afinada, um novo escapamento, a bolha aqui menor nesse modelo, o painel agora TFT touchscreen de 6.5 polegadas, com computador de bordo, várias coisas, que eu vou mostrar também no detalhe. A moto ela tá mais bonita tá mais moderna né e aconteceu também algumas padronizações tanto de suspensão quanto a altura de distância do solo a altura do assento e isso eu achei muito legal entre essas essa versão aqui que é a Africa Twin também tem a opção do câmbio agora DCT tá então é, tanto o modelo de entrada quanto a outra você tem essa é, agora kitute para poder se divertir no seu trajeto aí, mas em relação a outra, aqui você tem uma autonomia menor, certo? Ela é mais leve, uh, o protetor de motor é menor, aqui a rabeta mais afinada, sem aquela alça de alumínio para você colocar seus bagageiros, os seus baús, enfim, o que você quiser montar aqui atrás, a bolha também ela é menor, perfeito, e aí tem um outro detalhe aqui, uma iluminação que eu acho bem interessante também quando você pega é, estradas que não foram igual ao papel que você desenhou. Sabe, você fez um negócio aqui de repente quando você chega lá tudo escuro, não tem luz, não tem nada e você precisa enxergar. Você vai te ajudar também. Bom, é, vou mostrar aqui agora o outro modelo. Transformou. Certo? Então olha aí no detalhe. O aro aqui douradinho esse pneu é sem câmera aí a bolha maior o tanque com maior autonomia 24,8 agora é, até maior que o modelo antigo aqui a alça ó, o banco aqui também maior pro garupa beleza aquecedor de manopla e essa aqui a suspensão você regula no painel lembrou do S que eu falei então no painel você regula a precária tá, não sei o que não sei quê, a outra já é manual Perfeito? Bom, e aqui, ó, como você pode ver, tudo LED, hein? Tudo LEDeira. Ó, o que acontece aqui, time? Conforme você vai inclinando, ela acende estágios, são três. Então, uma inclinação menor, acende o primeiro estágio aqui, intermediário o segundo e maior os três. O que, que isso ajuda? Você consegue ver a mão oposta, a contramão, né? A de quem vem, você vai de quem vem e aí de repente está muito escuro, cara, isso favorece bastante, porque você consegue ter uma é, iluminação máxima do asfalto, entendeu? Então aquele buraco que você pega e se mata, enfim, o cego que vem e não te enxerga, isso aqui facilita bastante. Claro que também tem aquele ESS, que é aquela frenagem de emergência que quando você dá, que acende também o pisca-alerta, sabe? Então todas as motos agora estão vindo com esse sistema também. Então essa aqui... É uma versão que, assim como o modelo antigo, é mais luxuosa. Mas aí tem um detalhe bacana de chassi que eu achei que agora eu posso também pilotar esse modelo aqui. Vamos para chassi que eu vou falar para vocês. Espera aí. Se liga, time. O motor agora mais para frente. Um retrabalho, né, porque esse aqui é um, um chassi semi-berço duplo. Um retrabalho nele, que aliviou também peso, inclusive. E aí aqui no quadro B, que é onde a gente vai sentar, conseguiram fazer ele mais estreito, melhorar e aí padronizar. Como assim? Se você pegar o, o, o modelo antigo, a AS, por exemplo, ela saía todas elas têm aquela regulagem de dois estágios no banco. Tá? A AS saia de 870, o mínimo, e 920. Quando eu subi, eu falei, meu... Pô, eu tenho um 74, falei... Cara, não dá. Pra andar, asfalto, tal, cidadezinha, vai que vai, um meio batido, pô, beleza. Agora vai pegar uma fofura, uma areiosa, alguma coisa. Aí você precisa dar uma, um, um, um, um take com o pé, alguma coisa, manobrar, sei lá, tá meio inclinado. Cara, é ruim, entendeu? Pra, pra, ela, já é uma moto que elas é, ela são pesadas, assim. É, não tão pesadas, mas pesadas no sentido de quando a gente tá em cima delas com uma perna só. E aí... Eu fiquei meio que assim para andar com a AS, entendeu? Aí eu preferi a Africa Twin. Agora, todas elas são 850mm e 870mm. Aí eu falei, aí sim, agora ficou luxo. Então, padronizou isso, ficou mais baixa. Então agora, para gente, é animal. Padronizou as suspensões também, certo? 230mm na dianteira, 220mm no amortecedora traseiro. Sendo que, como eu falei, a AS é eletrônico. Os discos, os tamanhos são os mesmos, a mesma coisa. Lembra? Radial, olha que luxo, ó, radial, isso aqui é só bem esportiva. Radial de quatro pistões, 310mm, wave duplo, e aqui 256mm, um pistão só. ABS que desliga! aí E tem outro detalhe agora. Tem um ABS novo, um sistema novo nesse ABS que chama ABS Corning, que ele auxilia, quando você está inclinado e fez uma frenagem, alguma coisa, de não escapar a dianteira. Eu achei animal, não andei, eu li vi e aí eu falei nossa, aí é só no teste vai para te falar meu, mas eu já acho que vale, entendeu? Tudo que vem para ajudar vale. Uma pegada dessa às vezes num, num fora de estrada, porra, evitar uma, pode ser, entendeu? É, eu não sei também se é, desligo o ABS se isso é eficazivo, não sei como é que, não sei, mas é um detalhe novo aí, beleza? Bom, o motorzão, como eu falei, ganhou 100 cilindradas, no começo do vídeo eu falei, o motor mudou, lembra? Então, 100 cilindradas a mais, só que isso fez com que ganhasse quase 10 cavalos a mais, 99,3, no mesmo RPM de 7,5 e 1 kg a mais de torque. Então, nos 6, tem agora 10,5. E aí, quando você compara, inclusive no câmbio padrão, ela conseguiu ficar mais leve que o modelo anterior. Aí você fala, meu... Como assim? O um motor maior, tá, não sei o quê, é o retrabalho do chassi, entendeu? Porque aqui o motor, o pistão ganhou mais curso mesmo. Mas esse trabalho do chassi que fez essa diferença. Então vamos lá. Temos padrão agora do assento, padrão na distância da altura do solo, 250 milímetros, padrão nas suspensões. Perfeito? O motor também é, é o mesmo, tanto numa quanto a outra. O vai diferenciar é o câmbio. Falando no câmbio, já que a gente tá aqui... Vocês lembram do review que eu fiz da ADV, né? Pra ficar fácil, eu explicar fácil aqui pra vocês. Lá já tinha um DCT. O que é esse DCT? É como se você tivesse a próxima marcha já na agulha, sempre pronto, entendeu? É, já tá no gatilho. É o trônico dos carros. Então, ele é mais rápido, mais preciso, perde menos RPM, trava menos a moto e facilita. Porque aqui você consegue ser muito mais rápido com isso. Então, é um upgrade a mais que facilita bastante na pilotagem. E é um... Ah, é legal pra caramba, é uma novidade, entendeu? Eu, eu... aí vamos lá, que nós é old school, gosto do, de seis velocidades que já tem viagem deslizante, entendeu? Então também não deixa travar a roda tá não sei o quê e o motor fica mais estreitinho. Então, no minha opção, que não tenho, não sou favorecido de altura, preciso de uma moto mais levinha, tá não sei o que, você pega o um modelo lá fica tudo Que eu acho mais bonito que a essa, desculpa. Né? Eu sei que é um review, mas eu dou minhas opiniões, eu gosto, filho. Então eu acho mais bonita. Mais leve. Porra, o câmbio. Ah, rapaz, ela tá acho que 205, 206. Vou botar a ficha técnica aqui. Eu gosto do câmbio padrão. Mas, pra quem quer, vai viajar, vai fazer não sei o que, vai não sei o que lá, vai ficar horas e horas, horas e horas e horas e horas, mais horas e mais horas e mais horas e mais horas e cinco dias em cima da moto, sem parar. Talvez o DCT fica bem luxo, hein? Então é isso aí. Mas é animal, né? DCT e tal, é que daí vai um pouco mais de maneiro, você ver como é que você tá na presença pra fazer esse opcional aqui, beleza? Bom, então parte estrutural a gente acabou passando já por aqui e falando um pouquinho. Mas eu quero mostrar pra vocês agora, pra você ter uma ideia do que eu tô falando, por isso aí, às vezes não ficou claro. Vamos pegar uma foto aérea das duas, eu vou te mostrar bem a diferença, aí você vai entender. Veja, ó como tá estreito aqui, ó. Olha como o motor está encaixado. tá vendo? Quase dentro do tanque. Olha, a rabeta a funila aqui. Então, a ergonomia dessa moto, para você encaixar nela, a agilidade, sabe? Pegar aqui, vai para cá, vem para lá, o, o rendering dela, cara, deve estar sensacional. Então, eu, esse modelo me agrada. Porque é mais fácil para eu conduzir ela, entendeu? Você tem uma boa capacidade, 18 litros de combustível. 18 alguma coisa, tá? Depois eu coloco as duas fichas técnicas aqui, a gente vai, vai, vai fazer um, um tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, tchim, mas, ó, bonita, tá vendo? bolinha menor, ela tá, ela tá compacta, ela tá encaixada, então, é, muito me agrada aqui, só que assim, aí você pega essa aqui, então vamos lá, ó, o câmbio DCT, como ele já passa um pouquinho e tá? tal, a rabeta ela é maior, né, com a alça, pra você colocar os bagageiros, tem também o aquecedor de manopla, que é um, um algo a mais que valoriza, ajuda, vai andar no frio, pô, você tem lá né, um confortinho a mais, a bolha também mais pra cima, então isso corta mais o vento também. É, essa é uma moto, capacidade de tanque então 24,8, então é, por exemplo, pô, vou viajar, eu não sei onde vai ter posto, não vai, tá, não sei o quê. você ter aí 6 litros a mais de combustível faz diferença, e muita, né? Uh, vai montar um monte de coisa, o garupa também, vai andar com garupa mais, então é, é, é, um, é um espacinho mais confortável. Então, é, é lógico, as duas versões têm os seus bons e ótimos, né, pra, vamos dizer assim, mas eu, eu, eu, eu me encaixo melhor naquela outra versão. Talvez agora, com esse assento dessa forma, pode ser que eu chegue aqui e falo assim, ah, aí sim, entendeu? Mas ela, você vê que ela, ela é mais robustona assim, né, ela é maior e tá? tal, ó. Detalhe de farol também, simétrico, luxo. Como eu falei, tudo LED. E agora eu vou colocar a minha idade à prova. Lembra daquele joguinho Bomberman? Você colocava uma bombinha aí. Ó, questão do, do segundo farol aqui, que ilumina a estágio. Então, isso aqui também é um outro detalhe que é bem interessante, né? Vai num trecho que você não, não viu, não sabe o que vai acontecer. Pô, faz a diferença. E agora eu vou falar do painel pra vocês. Então, na versão AFK Twin... Se liga, você tem agora quatro modos de pilotagem já na moto. Off-road, o ABS todo desligado, a potência atuando legal, bastante freio motor, tração mínimo possível, o auxílio aqui, na, na, que é o, é o, o grav, é que eles falam, esse G aqui, auxiliando bastante na terra, o ABS totalmente desligado, então aqui é a moto já com um apetite bem é, brincalhão na terra. Aí você tem o, o, o Gravel, que seria um intermediário, aquele cascalinho, o cara também que tem uma dificuldade, não tem a manha no off-road, então você pode ter, e aí tem umas atuações diferentes aqui na eletrônico. Depois você tem o, o Urban, que é urbano, e o Tour, que aí é a estrada, que provavelmente vai ser para movimentar tal, onde a potência entrega no máximo, é, o freio motor já fica mais intermediário, tração, aí, só que tudo isso também você consegue configurar, tá? E tem mais dois, que são os dois users, um e dois, que você aí sim monta do jeito que você quiser. Com entrega de potência full, freio motor quase é, nulo, né? Você tem três estágios aqui, tração você vai é, escolher do jeito que você quiser. Então aí você vai montar e já vai deixar pronto. Então você vai ter seis modos de pilotagem, você configura do jeito que você achar mais legal, ó. Tá vendo? Você tem o, o ABS aqui, ó, ativado ou desativado. Enfim, uma série... Bom, combustível, temperatura, marcha, velocidade, RPM. painelzão é luxo máximo. A diferença, eu vou mostrar depois na AS, que você tem mais uma questão aqui, que é a suspensão eletrônica. E aqui você também tem lá um capacetinho, dois capacetinhos, é, a malinha, que daí é com garupa, sozinho, mais pesado. Então ela vai equilibrando e você consegue configurar a suspensão no painel. E aqui você vê legal também, é que ela tem um computador de bordo, mesmo nesse vídeo aqui. Olha você vai o cara configurando aqui no esquema que ele quer, tá vendo? E tem embaixo também, tá? Olha lá, isso aqui para ser rápido, mas aí você tem mensagem, Maps, Waze, uh, tudo né, para te ajudar aí, a tecnologia completa aí que vai te auxiliar nessa pegada. Isso é legal pra caramba, diferente, diferente. Coisa que não tinha no modelo anterior, tá? E agora deixa eu colocar do, da AS, porque daí eu vou colocar aquele item mais e tem também o detalhe do aquecimento da manopla. Se liga aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é da suspinha. ó. Ó lá, capacete, capacete mais é, garupa, é, totalmente carregada, com bagagem e tal, não sei o quê, mas que tá no descanso. Enfim, completo o painel e o mesmo esquema também, ó. Quando ele passar aqui, ó, a telinha... Gravel ativado para auxiliar olha lá, Spotify. Um, pô, computador de pô, se liga. Aí, aí já meteram também um, um kit a mais, aí com mais 2 milha, então aí tem 17 faróis também, se você quiser. Você pode fazer uma árvore de Natal na moda. Mas ó, você viu a, a, a, a proteção do motor na S é maior também, você viu lá? É, é, é bem maior na versão Africa Twin. Bom, vamos de ficha técnica aqui, que eu vou colocar e você vai ver bem a padronização e onde tem a diferencinha. Câmbio convencional, beleza? Então Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES, que é com é, é, suspensão eletrônica. Ó, tipo, OHC, dois cilindros com a tempo, arrefecimento líquido, tal, igual, 1.084 cilindros cúbicos, diâmetro curso 92 por 815 99,3, 10,5, Mesma coisa, suspensão, chassi, ó, igual, sem um berço duplo, A alumínio, ó, Deus Pneu, que eu não falei para vocês, dianteiro 90-90, aro 21, traseiro 150-70, aro 18, beleza? Roda raiada, que aguenta mais o, o impacto, luxinho, tem na AS... A sem câmera, então, cara, é bem legal isso aí, outro ponto positivo dessa moto. Comprimento, largura e altura. Parada aqui, entre eixo igual também, ó. 1,574, distância do solo que eu falei que padronizou, lembra, ó. Padrão, 250mm. altura do assento, 870 tá padrão e você tem a opção de vir para 850, tá? Aqui, ó. Peso seco, olha isso, velho. A versão básica, que é a minha... 206 kg Pô, tá leve, velho. Compara com a outra que tinha 215. A outra tinha 215. Agora a 215 é a versão AS. E, e antes era 225 Então você percebe, olha, olha, olha, olha o trabalho do chassi, né? Toda essa proteção, a suspinha, mais equilibrada, tudo, fez com que a moto ficasse com 206 kg da seco, velho. Seco, para quem não sabe. É sem o combustível, né? sem o tanque completo, os ricos de arrefecimento, seco, certo? Quando você lê ordem de marcha, aí é com todos os fluidos, beleza? Então ficou muito leve a moto, as duas, tá? No, quando você pega um, o câmbio no, é, convencional. Agora a, a, a S vem para 215 kg e é o que eu te falei: pô, talvez eu me sinta à vontade, porque o banco mais baixo, não sei o quê. Aí agora isso vai ser um feeling que eu vou dar para vocês no teste. Vai falar: lindos! Quem tem o 74 Tio Guedinha e tal, pode ir que é luxo, entendeu? Beleza. Vamos na versão DCT. Mesma coisa. Quem tem o DCT a mais aqui, mas beleza, vai ficar Twin AS. Motor igual, tudo igual, tudo igual, não mudou nada. Não é porque DCT que ganha mais cavalo, ganha mais torque. Não, não, não, não, não tem nada a ver, beleza? É só a questão do câmbio ser mais rapidinho, preciso. Mas quem tá acostumado também com embreagem, irmão? Para, vai, viu? Fica tranquilo. Tudo é bom. Oh, quer dizer, se vai que você não se reúne com seus amigos Porque você fala assim, puxa, ele tem um DCT Minha convencional, ele não gosta mais de mim Não, tem nada a ver, pode ir lá é, ó, Capacidade do tanque, eu quero falar pra vocês Na outra também é a mesma coisa Mas só pra confirmar, 18,8 litros E aí 24,8 Tá? Então aqui tá igual Do, do modelo antigo Mas aqui na, na Adventure Sports Você ganhou pelo menos aí mais meio litro tá? Então isso é, é legal Peso seco Daí com o DCT, 216kg e aí aqui vai para 225kg, beleza? Então o cabelozinho aí põe 10kg na criança a mais, tá? Então esse aqui é o lançamento da Honda, Africa Twin, modelo novo, 1100 agora, certo? Eu lembro até quando a gente fez o review já tinha o teaser lá fora desse modelo novo, a galera ficou, putz, como é que vem e então, tal, não sei o que, então é, deve estar tá chegando aí, se já não chegou a é, questão de preços eu não coloquei, por quê? Porque cada concessionária tem uma variação, depende do estado que você tá, enfim, então eu não gosto de colocar preço nos meus vídeos, de nada. E outra, eu não sei que ano você vai assistir, quando você vai assistir, então eu não coloco, beleza? Mas é isso aí. Uh, espero que você tenha gostado, aguardo o próximo e comenta aí embaixo alguma coisa que faltou, que você queria saber, que a gente faz no próximo, mais chugadinho ainda, ou principalmente no teste de quando tiver, você fala assim, Chico, fala isso aqui, eu vi o que, que você achou disso aí? a gente fala, demorou? É nozes, um beijo a todos. Ah!